Fala galera, mais do canal. Hoje a gente tá aqui que eu vou ensinar como criar um jogo de história. Eu vou deixar a parte do script pra, pra outros outro vídeo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que fazer um, uma área onde a gente pode ser. Onde a gente vai. É, onde a gente vai entrar e ser teleportado pro mapa. E aí. É, vamos fazer, tem que fazer essa parte. Vamos aqui. Calma aí, gente. Ah, e aqui, gente, eu vou fazer uma, uma área aqui. A gente vai pegar uma parte e, fa e fazer uma área pequena. Não, pequena não. Gente, vai ser bem diferente do que as outras histórias, tá? Eu não vou usar aqueles diálogos que eles colocam, mas... Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas eu vou tentar, gente. Ok. Agora eu vou fazer o chão, vou trocar material. Eu sei que não vai mostrar pra vocês, eu acho isso uma porcaria. É, não dá pra mostrar assim. Então vou colocar como... Eu quero como grama. Grama cor Mas pra escuro. É porque eu faço uma área que vai ser... Já, tipo acampamento, mas vai, vai ser house story Eu vou fazer mais ou menos Eu acho que eu vou publicar Eu vou deixar o, o primeiro modelo para dar longe, tá gente? Também vou ensinar como fazer um modelo aqui E pronto, já temos a parte aqui Mas eu tenho que, tipo, ter montanhas Então eu vou aumentar a sua saia aqui, gente Vou tentar fazer uma área bem bacana, tá? colocar aqui. Material vai ser andorito. E o tem vai ser cinza. Aí. Aí eu vou fazer um bloco. Eu não vou copiar, eu não minha intenção não é copiar um tem outro aqui tipo assim, mas tô tentando ensinar para vocês. Vou colocar aqui. Aqui. Aqui do primeiro modelo da história não vai estar tá pra aí, tá? Vamos aqui. Vamos O modelo mais ou menos vai ser bem difícil de fazer, tá, gente? Então pense em um modelo que vocês podem fazer. Vocês podem instalar e se quiserem, tá? Ele vai vir junto com o script. Eu não sei se vai vir. Script. Eu já vou colocar como colocar um som no, no terceiro episódio, tá, gente? Aqui. Agora eu vou criar a própria... A, eu não vou criar com, a, com... Tá, não criar com... Com... Com a toolbox, tá? Vou fazer meus próprios treinos aqui. Gente, quase termi, terminando aqui. Vou fazer a, do outro lado ali. Eu odeio essas partes de, tipo, de fazer uma parte, fazer um local pra você, pra seu story mode. Eu vou tirar já esse trem de, de, precisa fazer esse trem de chamado de dimensionador porque vai me atrapalhar. Aqui. Aqui. a diminuir só mais um pouco. E aí, pronto. Aí agora eu vou co colocar essa parte e vou ancorá-la. Eu vou clicar e agrupar. Aí ó. Esse é o modelo. Aí eu antes de aqui, eu vou colocar salvar no Roblox vocês não estão tá vendo tá mas eu vou colocar porque eu vou dizer o porque eu tô colocando Story Story Mode Lobby eu vou salvar não porque eu não vou eu não vou publicar agora vou cancelar descartar eu não vou renomear o modelo agora não né? Agora vou colocar aqui E aí gente, eu não vou fazer o script de... Tipo... Tipo... O script de... Transportar agora, essa parte é só um iniciamento pra vocês saberem... Só... O que eu, o que eu vou fazer E aqui gente... Adicionar... E porque eu tô apertando dois pra andar? é aqui eu vou adicionar um PowerPoint. Esse primeiro mo... é o primeiro modelo aqui. Vamos aqui. Andar pra baixo. E pronto. Vamos testar o mapa. É, primeiro modelo já tá pronto. Então, gente, vamos renomear aqui. Story Mod Lobby, salvar na Roblox, estou numa é Lobby, tá gente? É, é, é de todos os gêneros. Não vai permitir cópia, mas não está vendo. E aqui vamos enviar. Pronto, enviou, gente. E e, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. E esse foi o primeiro passo pra fazer um story mod. Tá? Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Se inscreva no canal. Acho que a parte 2... A parte 2 sai às... Às 2 horas da, da tarde. Não, 2 horas da tarde não. Tá, gente. Eu vou tentar lançar mais ou menos umas 17 e meia. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E então, tchau. Fui!